Verdade sobre o velho de 193 anos que pode ser um vivo movido por um parasita. Mão branca e pálida pega na perna de um menino e lhe causa um trauma irreversível. Jovem visita a floresta das bruxas massacradas e o que ele registra te deixará de boca aberta. Idosa faz algo bizarro com a boca. Jovem faz algo inacreditável com 15 quilos de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 seguir te deixará em estado de choque. Nas imagens, vemos dois meninos inocentes que nunca fizeram mal a uma única formiga. Lá estão eles de pé no alto de uma colina pousando para uma foto. Tudo estava indo bem, até que a aparição de algo perturbador acabou com toda a alegria daquela noite. Jinguim! O que mais me preocupa é que as imagens são reais, sim, você acabou de ver uma mão branca e pálida pegando na perna daquela pobre inocente alma, algo me diz que há um espírito obsessor querendo a alma daquele menino. Achando que havia alguém atrás deles, o irmão mais velho ainda foi verificar, mas nada nem ninguém foi encontrado. <risos> No vídeo a seguir vemos uma velha muito estranha fazendo algo bizarro com a boca. como se sua boca fosse de borracha, com um objeto se movimentando por dentro. Muitos internautas ficaram apavorados com essas imagens, uns até disseram ser um alienígena ou um demônio disfarçado. Mas afinal, o que há por trás desta pele? Complain, Antes de dar prosseguimento neste vídeo, eu venho lhe pedir que tenha calma e se concentre para aguentar assistir até o final, pois o que vem a seguir é de embrulhar o estômago. Sim, você está certo, é isso mesmo que você está pensando, são 15 quilos de jogadas na água para atrair aquelas enguias. Um internauta comentou que devido à grande poluição que toma conta das águas, esses bichos teriam se adaptado ao consumo deste tipo de alimento despejado pelos esgotos. Repare que o rapaz não utiliza luvas. mas adiante, os peixes avançam sobre as fezes num ataque soviético como se fosse a última refeição de suas vidas. O vídeo a seguir registrado na Indonésia, mostra um jovem fazendo uma live naquela que é considerada floresta maldita, de onde metade das pessoas que ali entram não conseguem sair e quando conseguem, saem sem vida. Após meia hora vagando pela mata, ele encontrou um estranho ser meio tímido atrás das árvores. <risos> Hari Jeb Walingum Salam, Pietro Igui Astau Filu Alasim, Astau Filu Alasim Allahu Akbar Allahu Akbar Imna Lila, Imna Por isso é um pequeno diabo, todo vermelho e com a pele toda queimada Bendão Ok, Kangipul Bantuanas Nha Gat Aida, Allahu Masul Allahu Akbar Aida Agora vemos uma outra criatura semelhante. a quem diga ser as pessoas que ele ficaram aprisionadas e foram transfiguradas em demônios. O que está acontecendo? Só que está Assalamualaikum. Assalamualaikum. Munyuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah! Ah! Ah! Allahu Akbar. Juara. Inna wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Dia bergen Parece que as entidades também brigam entre si, pois nas trevas não há comunhão. <risos> Um monge aparentando ser muito idoso aparece em vídeo ao lado de uma menina e o texto afirma que ele tem mais de 190 anos. o um vídeo surgiu nas redes sociais na segunda quinzena de fevereiro de 2022 e mostra um homem magro e aparentemente não está vivo. De acordo com o texto que acompanha as imagens, o homem seria um monge que teria cerca de 193 anos. Já numa outra versão, o senhor teria 163 anos e estaria praticando uma técnica de autonomificação. No TikTok, vídeos com o homem foram compartilhados em vários idiomas. Em algumas postagens, é afirmado que ele é um monge turco de 399 anos de idade. Repare que ele está muito magro e com o rosto todo chupado. Parece que o sangue já não circula mais e o coração se ouve muito baixo. Há quem diga que este senhor, na verdade, já se foi e hoje ele é um tu vivo movido por algum tipo de parasita. Se ele ainda estiver vivo, imagine a dor e o cansaço de sustentar aquela carcaça que nem os abutres querem consumir de tão seca.